Round e aí pessoal? Aqui é a Paloma estou jogando nas ranqueadas, estou enfrentando a Juri. Oi meu chapa A Juri é uma personagem que ela tem bastante golpes assim. Ela usa bastante as pernas e tem magia, farofeira. <risos> Eita! Meu, ela é rápida também, mas... Essas pernas dela é muito rápida. Olha, eu soltando meu vento e ela se afastando. Ela espertinha. Meu, às vezes de verdade, às vezes a perna dela enche o saco. E ela dá esse golpe agora que deu. Tem que defender dos dois lados. É muito... É tem que ser rápida para defender. Não toma e essa perna ganhou, né? Fazer o quê? agora eu vou ficar esperto aqui com ela. Epa, não eu... <risos> pegou. <risos> hum. Tá esperta. Toma aqui meu pilão. Calma. Eu achava que ela já tinha acabado. O golpe dela demora. Ah, então. Ela fica se preparando pra bater. Pra nesse Wallyon. Filão! Vai sozinho! Ai, ah, ainda pegou! Tinha mais! <risos> Enganou! <risos> Esse... Gente. Para com essa perna! Meu demorou de levantar! Fica quieta! Ah, fugiu! Ah, fight. Ready? <risos> Meu, e quem... Assim, o que vocês acham de enfrentá-la? E quem joga com ela? Comentem também Que dança nada É pra jogar, não é pra dançar não Gente, fica com essa magia, com a perna. E foge, ó. Foge e vem com tudo. Para. Mais, por aí, ó. Ó, pilãozão, clássico. Olha, eu perdi a oportunidade de bater. Não sei se acontece isso com vocês. Comentem Comente aí. só tem um risquinho, vou perder vai tudo vai, não foi ai ai que vai ai nossa, foi difícil viu, essa mina aqui fica fugindo Olha, ela é uma personagem legal, mas. complicado. Olha, na farofa. Olha. Para de ficar chamando eu pra dançar! Vamos lutar direito! Chega de farofa! Que dançanada! nada! Olha! Ah, acho que é a primeira vez que eu jogo com ela aqui. Nas ranqueadas. Eu, eu creio que sim. Ah, meu. É complicado sair desse golpe, mas... Ainda dá pra recuperar. Round final. Ah, oh, foge! Vem com tudo. Fica quieta! Tadinha! <risos> Ai, pilão não. olha eu ia andar outro golpe ali o, o pilão acabei dando lariate e não pegou Ah, fica eu também só dando isso ai só o riquinho pra morrer com essa farofa Ah, vou ficar aqui né você acha que eu vou ficar na dor de você You win. Round one. Fight. Agora é, a, é o final Desempate Meu, o que isso? Calma Eu tô tentando achar uma oportunidade aqui Pra atacá-la Farofa? Que era certo? Ah... Eita! Caí duas horas apertando o botão. <risos> Socorro! Puxa Olha... As pernas Round dela não param. Que dança nada. Da Passa. Passa. <risos> Eu vou chegar perto da farofa. Toma, meu pilão. Eu vou tentar deixar ela aqui nesse canto. Nada ah. Você vai morrer Vou ficar aqui esperando você vir Pra eu poder matar Olha Vai, morre logo Eita farofa, eu preciso reagir Vou em nada Vem logo vem para sua morte ai ai Tô, só mais um pouquinho fica aí então ah, ai caqueta agora é o final gente então seu e fica quieta nossa, tá nervosa aqui. Ai, ah, vadia, fica quieta. Vou te dar um jeito agora. Toma! Agora você vai ver. Receitinho da vovó. Tá é bom demais, hein?